Olá, minha família de almas. Mais uma vez vou me dirigir a vocês que me ouvem agora nesse áudio sobre mais um tema que também está criando polêmicas, né? Porque assim, eu estou escolhendo alguns temas que foram é, trabalhados lá na minha página, contextos, né? que houve bastante interação da parte de vocês, muitos comentários e muitas dúvidas, e às vezes até algum certo debate, né? Porque sempre tem aquele que concorda e aquele que não concorda com certas opiniões, com certas ideias, né? Mas eu não vou colocar aqui opinião nem ideia. Eu vou colocar aqui um esclarecimento que é aquilo que a gente recebe, né, dos nossos amparadores espirituais, dos nossos guias, né, do nosso eu superior, enfim, aquilo que vem como informação. Porque o que importa é a informação. Depois cada um vai fazer com a informação aquilo que bem quiser, né? Eu não posso ficar cobrando de alguém que siga as informações. E você também não pode ficar fazendo isso, né? Aliás, o que mais está faltando nesta reta final? De chegada, né, do novo tempo, de uma nova terra, de uma nova era é a falta de respeito, nunca a humanidade viveu um período tão intenso de falta de respeito, ninguém mais respeita a vontade do outro, é incrível isso, e como eu digo sempre, vai ascensionar né, aquilo que o Mestre Jesus disse há dois mil anos, os mansos e os puros de coração. Quem são os mansos e puros de coração? Aqueles que têm o caráter, a consciência baseada no tripé. Eu vou sempre citar esse tripé porque é o que está sustentando a ascensão das almas. Né? O tripé é respeito, né? principalmente o respeito, mas também... Tem outros pés, né, que é a compaixão e o amor incondicional. Quem não tiver esses três predicados, ou essas três qualidades, na sua frequência, não vai ascensionar. Pode ser quem quiser, não adianta. É, é a frequência. Não tem frequência, não, não, não acessa o portal da, da ascensão. Vai errar o caminho, vai errar o portão, como se diz. né? É como um aeroporto. Errou o portão, não embarcou no avião. Então hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a questão do alimento à base de carne. Eu vejo muita gente querendo fazer valer a sua opinião. Não pode mais comer carne. Pode comer carne à vontade, eu não fico sem carne, eu não como mais porque não posso, eu porque respeito os animais. O respeito aos animais não significa que você vai comer carne ou não comer carne. O respeito aos animais é o respeito a todos os seres vivos que são animais, sejam minais, sejam animais do planeta Terra. Né? Tem gente que não come carne, mas pode até maltratar um animal, né? E pior, maltratar pessoas. Poxa vida, se você maltrata as pessoas, que moral você tem para dizer que você não come carne porque respeita os animais? Eu questionei meus orientadores espirituais né, algumas vezes sobre esse tema. Afinal, que negócio é esse? Né? Até que ponto a gente pode falar sobre isso e orientar? Aí, o que, que vem de informação? Eu vou passar aqui agora para vocês, tá? muito interessante. Quando a Terra foi planejada, ela nem existia ainda, tudo é criação, os universos não param nunca a sua criação, galáxias, planetas, estrelas, constantemente são criados né, da poeira cósmica, da luz, né, das consciências cósmicas. Quando a Terra foi planejada, ela foi planejada exatamente como devia ser, como ela foi até aqui, como está sendo e como vai ser no futuro. Não tem ninguém que vai mudar isso, porque é um planejamento do universo, da consciência maior, né? da consciência cósmica, da criação divina. Quando foi pensado o projeto Terra, se pensava num mundo da terceira dimensão, né, para essas últimas eras, né, de milênios, para abrigar uma raça humanoide né, que estaria apta a viver neste planeta, pelas condições né, desse planeta, né, condições de ar, de água, enfim, de, de vida. Porque os planetas são diferentes, não são iguais. E aqui foi projetado enviar uma quantidade de almas experienciar a dualidade, a terceira dimensão, uma evolução, né, longe da fonte, muito no ponto mais distante da fonte, onde a alma praticamente ela acha que só existe aquele fractal que está encarnado, não sabe de nada, nem de antes, nem depois e nem de seus, suas versões superiores, nada. É uma solidão tão grande para a alma, né? mesmo que a gente não sinta isso, mas é uma solidão grande para a alma, viver no ponto mais distante da fonte, como se fosse um elo perdido. Né? Quando foi pensado esse projeto, o Criador também pensou nas condições mínimas de sobrevivência para essas almas porque era tudo muito rudimentar, muito antigo. Não, não, não vamos pensar que a Terra que teve sempre a tecnologia que tem hoje. É só estudar um pouquinho. A gente vai ver que há pouco tempo, mil anos, dois mil anos, dez mil anos atrás, não tinha quase nada nesse mundo. Né? O, o homem era muito rudimentar. Vivia em tribos sem saber de nada, sem conhecer ninguém, e isolado. O tempo da pedra lascada, né? onde uma pedra servia de ferramenta, até para derrubar uma árvore né? Tinha que cortar devagarinho com a pedra até derrubar aquela arvorezinha né? é, Para o homem, no caso o homem, como falar do homem, que é uma alma encarnada Não se sentir mais sozinho ainda O Criador pensou então nos animais, para fazer companhia com os homens Todas as espécies conhecidas que já existiram e que foram extintas, e aquelas que existem hoje, e algumas que ainda virão para frente, tudo, tudo foi projeto. Também os animais, os vegetais também. Né? Já pensou a Terra sem nada de vegetal? Né? Seria uma catástrofe. É, tudo, além de embelezar, faz companhia, é, tudo vai para o bem do homem: os animais, as plantas, os minerais, a água, o ar. Né? Os mares, os rios, as cachoeiras. Que beleza! É. Foi realmente um projeto maravilhoso. Um homem não poderia criar uma coisa dessas, né? E os animais vieram para fazer companhia, para que o homem, essa alma encarnada, tão distante da fonte, não se sentisse tão só. Os animais são consciências, assim como é o homem. Só que é uma consciência vi vivida aqui na Terra como uma consciência menor. Mas ela não é uma consciência inferior à nossa, ela é uma consciência que vem de um outro lugar, como nós viemos, né? Os animais vieram de Sirius B. Tem também Sirius A, né? Então, onde tem os galácticos sirianos, né? Sirius B, é a casa dos animais que estão aqui na Terra. E de lá vieram consciências de diferentes é, quilates né? em forma de animais. Tanto que tem animais que têm uma consciência elevada, como os golfinhos, por exemplo. Né? Os cetáceos, de modo geral. Os cetáceos, eles estão na Terra, por isso eles estão no mar. Né? Baleias, tubarões polfinhos e os demais cetáceos, que deve ter mais algum tipo, que eu esqueço agora, eles ancoram a energia da terra. É um papel muito importante e eles têm uma consciência muito elevada. Né? Eles fazem uma conexão da terra com os Todos os animais têm uma função. Alguns são os mais próximos, então vieram para acompanhar o homem, como os cães, por exemplo. Né? Os cães é o animal que mais se adapta e mais defende o seu dono. Porque ele veio com essa consciência e essa missão. Não foi porque adestraram os cães. Não. Os cães depois criaram outras raças e tem algumas até bem. bem perigosas, né? como os Pitbull, por exemplo, os Rottweiler. Né? Mas as raças, as raças, os cães são. Extremamente amorosos, companheiros, né? A gente sabe disso, só quem tem sabe disso. Os, os felinos, os gatos, né? Também vieram para acompanhar, acompanhar os homens, tanto que eles não vivem muito longe dos homens. Eles, por exemplo, procuram as casas, né? Porque eles fazem um papel um pouquinho diferente dos cães. Eles têm o um papel de limpeza energética, né? E tanto os cães quanto os gatos, eles enxergam no escuro e enxergam também os espíritos desencarnados. Eles sabem, eles conhecem, eles veem, né? Eles não, o corpo físico não é um obstáculo. Tendo ou não tendo o corpo, eles enxergam igual. E se a gente vai ver, todos os animais têm, têm funções. Mas vamos falar agora também daqueles que se propuseram a vir e servir de alimento. Porque o homem, há muito tempo, se não fosse a caça e a pesca, ele não sobreviveria na terra. Então, o Criador planejou uma parte dos animais que serviriam de alimento. É o propósito dos animais. Eles sabiam que vinham para servir, porque a consciência não mora, né? a consciência ela sobrevive, mesmo sendo um animal. Mora o um animal, mas aquela consciência está lá, ela não desaparece nunca mais ela a cor purifica no próximo quem que nasce né? então vieram aqueles que servem por isso que é, nem todos os animais são servem de, de alimento né a gente sabe disso claro que ah, lá na China comem até cobra comem até mosca mosquito bom aí o que falta né então aí é o extremo mas existem os animais próprios para o alimento do homem né? que todos vocês conhecem eu conheço e não precisa ficar aqui numerando todos eles vieram para servir de alimento Com o tempo, o homem foi desenvolvendo tecnologias Mas isso agora, nos últimos séculos né? é, Nos últimos milênios aí começou a vir os grãos né? Porque antigamente não tinha isso Era fruta, árvores, né? flores e, e animais Aí começaram a produzir produtos de grãos né? é, Vegetais também e frutas cada vez mais, né, em grande escala, para que fosse feito um progresso e futuramente os animais não precisar mais servir para esse propósito do alimento. Então começaram vir as começou a se desenvolver a agricultura e aos poucos os alimentos foram sendo substituídos um ao outro, depois vieram as indústrias e daí a elaboração, mesmo que esteja cheio de contaminação química, mas enfim... É, os animais foram diminuindo um pouco a necessidade, mas não é ainda o momento de terminar, porque ainda não há comida para todos, vai chegar esse ponto, vai chegar esse ponto. E vai ser muito rápido para chegar a esse ponto. O que, que acontece? Muitas pessoas já têm essa consciência e já não conseguem mais se alimentar do animal. Poxa vida, comer aquele bichinho né? tão queridinho, tão bonitinho, não é fácil. As crianças hoje, se você não insistir, elas não vão comer jamais um pedaço de carne. Porque elas têm um sentimento dentro delas diferente. Sentimento de compaixão, de amizade, de irmandade. Porque todos somos um só, com a fonte, inclusive os animais. Nós somos aquela consciência que está no animal, eles são a nossa consciência que está em nós. Mas tem que separar as coisas, tem que saber entender, então é o seguinte, a, a pessoa quando ela começa a despertar, expandir a sua consciência, ela começa a entender isso e ela vai largando a carne devagarinho, devagarinho, porque de uma hora para outra vai dar problema, o corpo humano, físico de cada pessoa está habituado a certos su suprimentos né, alimentares. Não dá para mudar de um dia para o outro, mas sim, dentro de um certo tempo, vai mudar. Essa é a consciência. E aí, o que, que acontece? Na medida que você vai entendendo isso, você vai largando a carne naturalmente, sem pressão, sem problema, é natural e vai criando uma consciência diferente. Então, quando precisa comer ainda um pouco de carne, porque a maioria ainda precisa comer, tem alguns que já conseguem, não, não precisa mais comer, né? já, já habituaram o corpo. É, quando tem que comer um pedacinho de carne, nada, de vez em quando, ou mesmo aquele que come bastante ainda, que ainda está acostumado, né? que não consegue diminuir, ter essa consciência já é o suficiente. Cada vez que vai comer aquela carne, ser grato aquele animal e pedir perdão inclusive para ele. Olha, eu ainda preciso me abastecer do teu, da tua proteína, né, da tua carne. Mas eu sei que é para pouco tempo. Então me perdoe porque eu ainda tô usando da tua carne, né? Conscientemente, sem remorso, sem, sem, é, como é que se diz, sem noias, né? Sem culpa, principalmente nós sabemos que o alimento está diminuindo muito. Nós estamos já comendo menos do que se comia 10 anos atrás, 20 anos atrás. Cada vez menos, cada vez menos. Por quê? Porque o nosso corpo está se transformando num corpo mais sutil. A luz começa a abastecer mais, cada vez mais. E o alimento material cada vez menos, porque o corpo vai deixar de ser matéria. Está né? menos, menos denso que era. Então, cada vez menos alimento sólido. Mas enquanto precisamos comer, vai ser necessário, alguns tipos de alimentos a gente não precisa, não pode, né? não deve, não deve, a recomendação é, não deve mudar bruscamente, faça um trabalho a longo prazo, consciente, dizer que quem come carne não vai fazer ascensão, isso é a maior besteira que eu já ouvi por aí. Eu sempre digo, o que faz a alma ascensionar, o que faz uma pessoa, né, um encarnado ascensionar, não é o que ele bota para dentro, pra, pela boca. É o que sai de dentro, pela boca, pelo pensamento, pela intenção. É isso que vai definir. Então vamos colocar as coisas bem... Bem adequadas, né? Porque senão vai ser uma informação completamente equivocada. A consciência é tudo, né? O processo é individual. Com o tempo torna-se um processo coletivo também. A humanidade da Terra, na quinta dimensão, não vai mais se alimentar de carne. Aliás, os próprios animais que comem os outros animais também não vão mais fazer isso. Na quinta dimensão não vai haver o sacrifício de nada, nem de uma planta, nem de um pé de alface. Por quê? Porque com o tempo, na quinta dimensão, nós vamos criar o nosso alimento através dos pranas com o pensamento, usando a energia taquiônica, aquilo que o Cristo fez quando multiplicou os pães e os peixes, quando transformou a água em vinho. Usa-se a energia que está no ar e você materializa o alimento pronto no prato. Não precisa arrancar um pé de alface, derrubar um, um palmito, né? tirar a fruta do, da árvore e matar um animalzinho para comer. Não precisa. Não precisa nem plantar o feijão, o arroz, o trigo. Não precisa, porque aquela planta, aquele animal, ele é, de onde é que ele vem? Ele vem dos pranas. Uma árvore cresce, se alimenta da, da terra também, mas do ar, da, da luz, dos pranas, produz uma, uma flor, um fruto, aquele fruto produz a semente, a semente vai cair na terra e produz outra árvore igualzinha. Por quê? Porque tem o, o prana dentro, a energia daquela espécie. Por que que precisa todo esse tempo se eu posso mentalizar e, e materializar em questão de segundos? Nós vamos fazer os milagres que o Cristo fez, que não eram milagres, é saber usar energia. São os, os, uh, os replicadores que nós vamos ter, já falei sobre isso em alguns textos, né? os replicadores. Os curadores, os replicadores, nós vamos ter tem muita gente pronta, preparado. Já, já, quando vier os próximos eventos ali, nós vamos começar a fazer isso. E no futuro, mais adiante, quando toda a humanidade passar pelo processo, né, lá por... daqui 100, 150 anos, nós vamos alimentarmos somente de luz. Nem mais precisa replicar alimento através dos pranas. Porque nós não vamos mais precisar de nada somente luz. Respirar. Respirar. E a luz que vem, a água que a gente talvez beba um pouquinho, já tem os pranas necessários. Então, tudo é um processo. O nosso corpo vai mudar. Quando a gente se alimentar só de pranas, o nosso intestino não será mais necessário. De quatro metros de intestino, nós vamos ter lá... Um palmo, como diz a Cheliana de Parian, né, que é um espírito de um planeta que fez a transição há 150 anos Ela diz nos áudios dela, que ela fala, né, que ela manda as mensagens através de psicofonia Nós passamos pelo processo da Terra há 150 anos, o que vocês estão passando hoje nós passamos há 150 anos Por isso eu posso dizer o que, que vai acontecer com vocês nós éramos uma, uma humanidade muito parecida com a de vocês, um planeta muito parecido com o de vocês. Hoje nós temos um palmo de intestino e não precisa mais que isso, porque nem usamos aquele palmo. Porém, pela nossa experiência, estamos aqui auxiliando a Terra, a humanidade da Terra, na sua transição. E quando nós viemos aqui a serviço, nós temos que adensar um pouco o nosso corpo para poder chegar perto da Terra. Senão não conseguimos chegar... Nesse adensamento nós sentimos um pouquinho de fome, aí temos que tomar um caldinho e daí precisa ser palmo do intestino, senão nem esse seria necessário, porque não se ingere mais nada, veja como são as coisas, então esse negócio de ficar criando polêmica é de quem não sabe nada, quem entende sabe não cria polêmica, né? Você vem aqui um espírito que já é bem conhecido, porque muita gente conhece, a Cheliana. Né? É um espírito bem, bem canalizado aqui, né? Por muitos médiuns, né? Vem e conta como as coisas chegaram lá no momento que nós vamos passar dentro dos próximos 50, 100, 150 anos. Ora, bola, se, se, se nós não acreditarmos em quem passou pela experiência e nós conta, vamos acreditar em quem nunca passou pela experiência? Quem está dando um chute no escuro, como você diz, né? Uma opinião. Que importância tem a opinião de cada um? Só para cada um. Isso eu falei já esses dias, falei em textos, escrevi em textos, é sempre digo isso. Que que vale a minha opinião? Para mim só, para mais ninguém. E olha, só serve até que eu mudo dela, eu mudo de opinião também, né? Depois, depois não serve mais para nada. Nós precisamos sempre usar a consciência racional, a razão. Nós temos a razão dentro de nós, mas ela tem que ser uma razão consciencial, não uma razão mental interesseira saber discernir as coisas, ter o um entendimento. Porque tudo é uma lógica. Se as pessoas soubessem usar a lógica, elas se enganariam muito pouco, porque nada é fora da lógica. O espiritismo é muito lógico. Quem estuda o espiritismo do Kardec entende perfeitamente que tudo é uma lógica, não tem nada, nada, nada de extraordinário. Então, eu espero que que todos vocês que ainda tinha alguma dúvida quanto a isso, entendam. O propósito dos animais sempre foi servir. Tanto é que teve o algumas raças, né, espécies de animais que serviram para alimentação mais facilmente do que outros. Por quê? Porque vieram com esse propósito mais profundo, né? Por isso que as pessoas criaram, né, os animais para alimento, tipo frango, tipo é, os bovinos, os suínos, né? Porque é mais fácil. Não foram criar cobra para comer, por exemplo, né? Não tem como, não né? é preciso. Nem, nem serve não foram criar papagaio né, para se alimentar For, foram criar galinhas né? aves domésticas que tem uma finalidade para isso tudo tinha uma finalidade tudo tem uma finalidade e tudo vai ter uma finalidade na medida que vai havendo a transição planetária e as, as mudanças dos mundos né? há um cronograma, um programa né, cósmico que segue A humanidade pode se utilizar disso Fazer algumas modificações Mas não pode fugir muito do que está programado E ninguém conseguiria entender um plano planetário né, Galáctico, enfim Tá bom? Então espero que realmente isso tenha sido de bom proveito e que cessem as polêmicas, porque polêmica só cria baixa vibração. Discussões. Né? Eu escrevi no último texto, de 2021, sobre 2022. Um ano marcador, um ano realmente de determinante para a transição planetária. E um dos temas que consta lá naquele texto é... Em 2022, evite o confronto. Confronto não é só guerras, não é só contendas. Confronto também é uma discussão de ideias, de opiniões. Né? Discussão é um confronto. Né? Se, não é uma, se não é um confronto, então seria um debate, é diferente. Discussão é confronto. Então, vamos evitar também as discussões e vamos ser mais tolerantes também com os outros. Se o outro não entende, não tem problema, vai chegar a hora que ele vai entender. Não sou eu que vou ter que mudar ele. Aliás, ninguém mais muda ninguém. É bom que você saiba disso. Quem tem pretensão de mudar outra pessoa está completamente equivocado. Ninguém mais vai mudar ninguém. Acabou o tempo de mudar os outros. Agora cada um vai se achar dentro das suas coordenadas. Dentro das, su das suas ideias, né? dos seus conhecimentos, das suas experiências. E quem está equivocado, talvez ainda tenha tempo de mudar. Talvez não tenha mais tempo. Os tempos são chegados. O tempo urge né? e tudo se aproxima do final de um grande ciclo e o início de uma nova era. Finalizando, então, eu deixo cada um de vocês um abraço de luz. Namastê.